Fala pessoal, tudo bom com vocês? Se você chegou aqui, é porque você está querendo saber um pouco mais daí sobre o AVP, é, opiniões remuneradas. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar dicas importantes para você, para que você não perca o dinheiro com isso, beleza? E eu sou o Márcio aqui, e eu vou fazer esse vídeo aqui porque muitas pessoas me perguntaram é, a minha opinião sobre esse aplicativo, se eu estou tendo resultado, se eu não estou, tá? Então, por causa disso, eu vou esclarecer aqui bastante coisa e dar alguns é, alertas para vocês, né? Não perca o seu dinheiro aí com esse aplicativo, tá? Tome muito cuidado com isso. Mas, de antemão, já a gente falar que, se realmente dá resultado, tá, é muito bom o aplicativo, dá para você ganhar dinheiro. Só que assim, é, veja bem, você tem que tomar muito cuidado com a maneira que você vai adquirir esse aplicativo, porque Devido ao sucesso, devido ao pessoal estar tá, é, divulgando muito, com influenciadores, falando muito bem desse aplicativo, aparecem muitos aplicativos fake, né, muitas falsidades por aí. Isso é muito perigoso, aí é o primeiro alerta, porque nesse site fake, você pode estar tá colocando ali os seus dados bancários e isso pode gerar um, um transtorno muito grande para você. Então, tome muito cuidado com isso, tá? É, se você quiser, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui para te ajudar, para você não correr o risco de pegar algum link falso, eu vou deixar o um link oficial daquele app que eu uso, que é do site oficial. Já. vou deixar aqui na descrição aqui abaixo e nos comentários ali, primeiro linkzinho as azul se você as quiser dar uma olhadinha lá no mas correio disso. mas eu vou deixar aqui já bem claro para vocês o seguinte, que não é tão fácil assim que nem promete lá no vídeo, que você vai ganhar de 400 a 900 reais ali por dia nem vai pensando que é dinheiro fácil, que não é você tem que ralar, você realmente tem que receber lá é, o as coisas que vai vir para você preencher, as opiniões sobre as empresas que estão lá. Então, tem várias empresas famosas ali, Casas da Bahia, a Netflix, com várias empresas que a gente conhece aí. E eles fazem essa pesquisa para saber como é que está o produto, como é que está o serviço dele. Então, essa, esse é o seu serviço nesse PP. É, responder esses questionários, essas coisas, e por cada coisa que vai se responder. Cada, Cada é, preenchimento que você, você fizer, você vai ganhar um valor. valor. Então, então, não pense em você que você vai ficar de braço cruzado e o dinheiro vai cair nem no seu colo, colo. não. Você, você vai ter que, que ralar, responder é realmente várias perguntas e para que você se consiga se ali o seu objetivo, se você consiga a sua renda extra. Dá para fazer? Dá. Legal. Legal. Mas, dependendo do tanto que você vai fazer, você vai fazer às vezes mil reais, mil duzentos, 3 mil reais, vai tá, depender do tempo que você tem disposto, se você vai querer usar isso apenas como uma renda extra, é, ou se você vai querer usar isso ali como o seu trabalho principal, então tome cuidado com isso, tá? não vá pensando que você vai ficar rico do dia para noite, que não é dessa maneira, tá? é um trabalho como qualquer outro não é moleza, se você estiver pensando que você vai adquirir esse aplicativo e da hora pra outra pronto, todos os seus problemas acabaram então é melhor você não entrar, mas se você estiver disposto a trabalhar e conseguir realmente um resultado legal, então pode clicar no link aí abaixo, que vai ser o link oficial tá? tenho certeza que você vai gostar muito bem do, do produto. produto. Qualquer, Qualquer dúvida, se você deixa se deixar você aí embaixo na descrição, descrição o seu comentário, comentário e eu vou procurar responder, sua tirar sua dúvida, dúvida beleza? beleza? Espero, espero que, que esse vídeo tenha te ajudado, então, um grande abraço e, abraço. e até lá.